Vimos nos últimos encontros como calcular velocidades médias, mecanismo de reações e as leis de velocidades. Agora vamos ver como os gráficos podem nos facilitar a interpretar resultados para garantir uma construção e uma interpretação de dados em gráficos. Vou repassar rapidamente algumas informações. O gráfico é uma figura matemática que distribui duas variáveis num espaço bidimensional limitado por duas coordenadas em ângulo reto ou 90 graus. Estes são os gráficos que vamos explorar. Uma coordenada vertical chamada de ordenada recebe as variáveis dependente. A outra coordenada horizontal é abscissa e recebe as variáveis independente. As duas variáveis ligam-se por meio de uma equação genericamente representada por f de x, que é igual a y. Onde x é a variável independente, colocada na equação f, e y é a variável que depende do valor de x. Para nós, por enquanto, a função f é a equação de velocidade. E as variáveis são concentração e tempo. Onde o tempo é a variável independente e a concentração a variável dependente. A resposta da equação contendo essas variáveis é a velocidade. E essa surge no gráfico como uma linha mostrando o comportamento da velocidade em função da concentração e do tempo. Cada ponto desta linha contém um par ordenado x y. Nós obtemos informação do gráfico pela identificação destes pares ordenados. É possível obtermos a velocidade média e a velocidade instantânea num gráfico de concentração versus tempo. A velocidade média é a inclinação de uma linha entre dois pontos da curva. Estes pontos constituem os pares ordenados y. isto é, tempo e concentração. A inclinação da linha entre os dois pontos fornece a velocidade. Esta inclinação forma o triângulo 1 e os pares ordenados estão no cálculo 1. A velocidade instantânea é a inclinação da tangente em um único ponto da curva. É o triângulo retângulo formado no ponto de tangência 2. A hipotenusa do triângulo passa pelo ponto de tangência. O cálculo 2 mostra a aplicação dos pares ordenados para a obtenção da resposta. Obrigada pela atenção. Outros gráficos virão na hora apropriada. No próximo encontro, vamos trabalhar com as equações integradas da cinética.